DJ Victor Não tô tendo tempo a perder só progresso no momento, meu bom vai ver. Vida tá mudada, quem não tinha nada agora tá tendo. Não tô tendo tempo a perder só progresso no momento, meu bom vai ver. Vida tá mudada, quem não tinha nada agora. E Comparadas aos milhares de combate que eu já destravei E minha meta na quebra é deixar o salto Os fraudes não tem massagem Cê sabe, tentar, eu não parei Hoje nós vamos fazer um giro Oleta desportivo de Na quebra de domingo rola o pagodão Voltei na banca dos meninos Cola que é envolvido De resto é rajadão, pique a Cruz, Cruz eu lembro dos filha da puta que me tirava na rua Quando eu tava na loucura, olha como nós tá do vito caneta no aspura Mandando pra rua e recolhendo dólar Que essa aqui gerar Falando em dólar, minha cota redobra Que essa aqui tá foda E manda pro escalifa do lado de lá Espiga tão das tá placo Só de marola e comete Se apavora e quer sair fora Quando nós brotar sempre conceito de mente Sabe respeitar, guia pós ele Quero ver pegar o porta-caixa da frente Tem milhões de cacá Imaginando Passava era já foi prego na correia pra ter quene Segue a virtude do velho é fato Que o que eu tenho foi conquistado Não humilhei nem pisei no amponete E a puta em corta, chama de amor de vida Pede tapa grita e e fia Da puta é transarina chama pro parte de a amiga Mas vai bate camisinha se não vai ter filha minha Acha que tá fácil fia quer ter aposentadoria Nós tumultua com as mocinha nego quer tirar fotinha Que eu ganhei na loteria é sou eu frota do épico beat do é mídia depois manda minha conta eu tá na putaria não tô tendo tempo a peca é só progresso no momento meu bom vai ver vida tá mudada que não tinha nada agora tá tendo. Não tô tendo tempo a peca é só progresso no momento meu bom vai ver vida tá mudada que não tinha nada agora tá sério